Também uma fina, uma competição como essa, uma seletiva como essa. Troféu Maria Lenk, primeiro dia. Falamos diretamente da cabine do Sport TV. Terminou o primeiro dia, primeira etapa de eliminatórias. E que etapa! Uau! Sensacional! Fechando esses 100 metros lá do peito. Simplesmente fantástico. Um sem-peito que tivemos aí... Três nadadores na casa dos 59 segundos. Três nadadores. 59,06 fez o João Gomes Júnior que é o segundo melhor tempo do mundo. Depois, na última série, o Felipe França minada para 59,56. E por fim, olha, Pedro Cardona, 59,77. Três nadadores do Brasil no top 8 do mundo. Esse recorde sul-americano tá a perigo, hein? Henrique Barbosa, 59,03. Ainda tivemos um quarto nadador com índice, que foi o Felipe. Lima, mas um zero, zero, nessas alturas, meu amigo, tá pra trás. Vamos ver o que acontece na final. Sensacional, essa prova foi fantástica. Não houve mudança é, nos dois que vão pra Olimpíada neste momento, mas teve uma mudança na inversão de cadeiras. né? O, o, o João Gomes Júnior passa a ser o número 1, um, o Felipe Prança neste momento é o número 2. No 100 metros da borboleta feminino também tivemos duas nadadoras alcançando vagas, duas que não tinham vagas. Essa sim foi uma prova nova. Para a Daiane Dias. Que nadou a sua melhor marca pessoal 58,04 não melhorava o tempo desde 2014 tinha 58,49 fez 58,04 olha a gente já tinha visto no sul americano melhorou muito a saída da N sai muito bem e passou controlada 27,41 fez o melhor tempo 58,04 quem sabe um 57 nessa final a outra nadadora, a gente não sabe nem se nada final, mas pegou a marca. Olha lá, Etienne Medeiros, já tinha índice no 50 livre, no 100 livre, agora no 100 borboleta. A Etienne passou forte, 27, 14, e conseguiu segurar a volta 58, 49, ela tinha 58, 52. A Etienne nada essa prova nos Jogos Olímpicos? Eu digo não. Eu ainda vou dizer mais, hein? Eu acho que ela não nada nem a final. O 100 borboleta foi para quebrar o gelo pra Etienne. A outra nadadora brasileira, que a gente esperava que fizesse a marca, ficou um pouco distante. Da Inara de Paula, foi a mais rápida nos primeiros 50 metros. 27,13, ficou com 59,01. As outras provas, sem surpresas, ninguém chegou pior perto do índice. 400 metros, o Brando Almeida, o que, que ele fez? Ele nadou tranquilo, classificou com o terceiro tempo, vai tentar talvez melhorar sua marca na final. Os 400 metros nado livre masculino, essa sim podemos ter uma, uma mudança, talvez um segundo nadador. O Luiz Altamir, que é o nosso único nadador com índice, acabou nadando muito fácil de manhã e ficou na nona posição, vai na segunda, não é na final B não, é na final nacional. Não está entre os oito melhores o Luiz Altamir. Uma, uma manhã muito expressiva e os 400 metros de feminino, Joana classifica com o primeiro tempo, talvez um pouquinho de trabalho para Joana tarde, nadou tranquilo para manhã, 4:46 à tarde. Enfrenta principalmente a Argentina Virginia Bardak e a nadadora da República uh, da, Tcheca, da República Tcheca Bárbara Zabadova, que é a nadadora que tem o melhor tempo. No, no, na, no, na, no tempo de inscrição. Uma grande manhã sensacional e olha, a gente não podia deixar isso para vocês não. Você vai assistir agora as três séries dos 100 metros lá do peito. Afinal, a terceira, a primeira, a terceira série que foi a prova que nadou o João Gomes Júnior na sequência. O Felipe Lima e por fim Felipe França e o Pedro Cardona. São quatro nadadores com índice. A dança das cadeiras por enquanto só inverteu a posição. João Gomes, Felipe França, tem as vagas. Assista aí. A Best quem volta hoje à noite, depois das finais. Até lá. That's uh -huh. you're doing a lot of things at once and that's allowing you to start in the moment on morning